Olhe mais uma vez aqui Dessa vez a gente vai falar um pouquinho da raiva Que raiva? A raiva é uma, uma dedução imprópria Comumente usada para descrever padrões agressivos A raiva dada como uma emoção Porém As qualificações e Padrões que descrevem as emoções são um tanto controversos. Não nos trazem de maneira clara como de fato as emoções funcionam ou o que elas são. Para que com isso possamos atribuir à raiva status de emoção, a raiva é um conjunto de características que geram certos resultados. E através desses resultados, nós estabelecemos, através de um julgamento pessoal, um estado de raiva. Porém, essa constante que atribui ao estado de raiva uma, um estado de ser, influencia de maneira a transtornar o ser como ele é, de maneira a deturpar, obridiar, modificar a ideia que o próprio ser tem de si mesmo e suas qualificações para constituir e administrar os padrões e habilidades da sua personalidade onde de fato a raiva existe e é uma reação natural como estímulo a sair de certas circunstâncias e padrões do ambiente. Dentre essa raiva, podemos destituir o contexto emocional da raiva pois temos uma série de circunstâncias do ambiente que geram reações que são qualificadas como raiva, onde as emoções são apenas maneiras e sensações percebidas posteriormente a uma série de interações no campo psíquico. Desta forma, esta eminência das sensações filtradas pelas crenças e julgamentos que o ser tem do mundo e para o mundo, nos colocam à mercê desses desejos destas percepções dissociativas, dessas condições psicopatológicas, como indivíduos que nós não está, que não estão à mercê dos desejos, podemos administrá-los e com isso alterar os filtros que constituem a ideia. De raiva, alterar os filtros que constituem a maneira com que a interação resulta em certas emoções que podem ser qualificadas e quantificadas como raiva. Desta maneira, nem todo comportamento explosivo intermitente é raiva. Às vezes, é a última maneira que o ser tem de se expressar sem que haja um tipo de fissura psicológica. Ou seja, nesse às vezes é a única forma que o ser tem de se expressar, temos uma constituinte, uma expressão uma linguagem, onde fazendo a desconstrução da linguagem, temos com isso uma discriminação dos traumas, uma constituição da persona que se formou através de padrões que quase sempre foram instigados por julgamentos pífios de raiva. Formas de expressão e modulação de um sentir que por si só é uma dedução de filtros que o ser assume como verdade. Enquanto manifestação... Enquanto expressão, enquanto ser. De maneira extensível a todos os seus padrões. De maneira expressível a todos os padrões do ambiente que qualificam a raiva como algo natural, para não assumir a responsabilidade de uma dada negligência ou incompetência sistêmica para interpretar a própria raiva. Com essa desilusão, temos um instinto agressivo impregnado sistemicamente. E para sair disso, vamos interpretar a raiva como um meio, não como a causa. Vamos perceber a emoção como um padrão, e não um objeto. E vamos entender que não há instinto agressivo ou animal. Vamos entender que há ambiente propício para que o comportamento seja arcaico e inadequado. Quero ter ajudado. Paz!